O edital do ENEM 2021 saiu e tá todo mundo cheio de dúvida. Eu organizei tudinho e vim aqui falar sobre isso com vocês. E aí, galerinha, tudo bom com vocês? Eu sou Rafael Vilaça, professor de Física aqui do Descomplica, e vim aqui falar sobre o edital do Enem 2021, as datas confirmadas, como fazer a inscrição, como escolher entre o Enem Impresso e o Enem Digital, e tirar todas as dúvidas que, com certeza, estão rondando aí a sua cabecinha. O edital do Enem saiu, e as datas da edição de 2021 foram confirmadas. Então, vai tirando print, e até o final do vídeo, eu falo qual o cronograma completo, pagamento de inscrição, solicitação de atendimento por nome social. Mas me conta, o que você achou das datas, hein? É tempo suficiente para estudar ou você queria que fosse um pouquinho depois? Sobre a inscrição em si, você precisa ficar ligado em alguns pontos. Editor, vai colocando aí na tela para mim para ajudar os meus nenéns. Tenha o CPF em mãos, preencha todos os dados pessoais solicitados, Informe e comprove se precisa de atendimento específico. Escolha o idioma da prova estrangeira. Informe a sua situação do ensino médio, se já completou, se está incompleto, qual escola você estudou. Preencha os dados socioeconômicos. É isso que vai te ajudar a comprovar se pode ou não ter isenção na taxa de inscrição. Informe seus dados oficiais de contato, telefone e e-mail. Escolha entre o Enem digital e impresso. Indique a cidade que você realizará a prova. Envie uma foto atual e nítida. Essa etapa é obrigatória. Revise seus dados antes de confirmar a inscrição e, se você não tiver direito à isenção da taxa, abra o arquivo para gerar o boleto e pagar dentro do prazo. Agora, tira o print da tela e embora continuar. As aplicações continuam acontecendo em dois domingos para o Enem Impresso e dois domingos para o Enem Digital. Lembrando que no primeiro domingo de provas acontecem as provas de redação, linguagens e ciências humanas, enquanto no segundo domingo você vai realizar as provas de matemática e minha queridinha, né gente, ciências da natureza. São 5 horas e meia de duração no primeiro dia e 5 horas no segundo. Isso vale tanto para o Enem impresso quanto para o digital. E por falar em Enem digital, ele começou no ano passado, mas ainda tem muita gente com dúvidas sobre. Então, eu vou listar algumas coisas aqui sobre isso, fica ligado. Você precisa escolher uma opção, ou Enem impresso, ou digital. Não dá para fazer as duas. Então, na hora da inscrição, você fica atento e escolhe a que você mais se interessa. Se engana quem acha que faz a prova de casa, hein, gente? Tem um lugar de prova que nem no Enem impresso. Não é bagunça, não é no seu celular, não é no seu computador, tudo bem? O Inep não vai te dar esse mole assim. O Enem digital é para quem já concluiu ou está concluindo o ensino médio em 2021. Se você é treineiro e ainda está no primeiro ou segundo ano do ensino médio, você precisa realizar o Enem impresso, tudo bem? Mas, ah, titio Vilaça, quanto está custando essa brincadeirinha aí, hein? Bom, gente, o valor da taxa de inscrição está aqui na tela. O resultado do pedido de isenção vai sair no dia 9 de junho se você vai fazer o pagamento da taxa também já faz logo no início do prazo porque a sua inscrição só é confirmada depois desse pagamento e por falar em prazos ainda temos o prazo para solicitar o atendimento por nome social que é para a pessoa que se identifica e quer ser reconhecida socialmente de acordo com a sua identidade de gênero esse é um assunto muito importante e se você precisa fazer essa solicitação também já tira print dessa data aí para não esquecer pessoal o cronograma completinho do enem 2021 ficou assim é hora de você tirar o print e já salvá-lo com você para não esquecer de absolutamente nada. O último ponto que eu trouxe para vocês é sobre a aplicação da prova. A gente ainda está vivendo uma pandemia, então as normas de segurança vão continuar. A entrada só será permitida com máscara de proteção. Você leva seu álcool gel, tudo bonitinho, hein, gente? Como essa será a segunda aplicação, seguindo essas normas novas da pandemia, temos a expectativa de que as coisas já estarão bem mais organizadas para todo mundo conseguir realizar uma prova linda em segurança, não é verdade? Agora, fala sério para o Titio Vilar, se vocês gostaram desse vídeo, gostaram dessas dicas, se gostaram, deixe seu like, compartilha esse vídeo. Lembrando que não te complica todo dia, é dia de começar a estudar do zero para o Enem. E vamos com você até o dia da prova. Tem link aqui na descrição para assinar por aquele precinho super especial de sempre. Gente, um grande beijo, eu vou ficando por aqui e até a próxima. Você ainda tá por aí? Então clica nessa playlist aqui do lado para entender o que mais cai em cada disciplina do Enem e ficar ainda mais fácil começar logo seus estudos.